Fala aí, guerreiros! Guerreiros Soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, vamos estar tá roletando essa caixa aí, tudo infame, bruxaria, né? E ó, foi desafiado aí, como eu não tô ganhando nada, eu falei que o próximo roletando eu ia roletar tudo na automático não foi? Então, eu vou fazer isso, vou roletar 150 automático. E Bruno Bracim, você falou para me roletar no Agulhas Canal 9. Então, eu tô fazendo a minha parte, agora quero ver se você cumpriu o, o seu desafio. Vamos lá! Vamos lá! Vem que vem! Vem neném! Vem que é a bruxa do boneco também. 150 automático, viu? sem conversa, sem... Onde pior, pior que tá fica. Mano, tô todo doido. Tô todo trouxo. Você não acredita? Pior que tá no fica. Lembrando pra vocês que. Enquanto vou aleitando aqui. Lembrando pra vocês que ZP rápido, fácil, cai na hora, sem demora, sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição. É o nosso parceiro aí. E amigo Zé Louco. O Zé Louco ZP. Tô falando soldado, quero comprar um. O ZP rápido, o de qualidade e confiança, só ir lá, chega no Zé, fala Zé, vim pelo seu deixo, vai ser atendido, ó. Daquele jeito e o Zé é mil grau, Totalmente confiável, tá bom? Yeah. Só vem do lado. O Ragnar o falou que ele tava fácil, hein? Já foi 20. Já foi 20, pô, pai. E nem a, nem a cor. Urubu, urubu, ó. Ganhou, <risos> Senão eu comprei Urubu, Urubu. Vambora, vambora, é a primeira. É a primeira, vambora, vem que vem. vem. Eu quero a. Eu não quero, eu não quero nada. Urubu, não quero nada. Não vou falar que eu quero nada, não, porque. Depois que eu falo que eu quero uma coisa, eu ganho outra. Eu, eu, eu quero a esterelge! A Ester, poder de parada. Né? Tô ficando com medo. Urubu! Boa. Olha, Quase deu certo, hein? Quase deu. Tô ficando com medo! A copie não veio! E eu tô bonequinho! Eita! Que isso batirou? Paz, o que tá acontecendo E Voa! Diga onde você vai, que eu vou vaindo. Vamos embora. Vamos! Agora falta, falta, falta duas! Dá uma fechar! Eu não acredito! Eu não acredito que eu perdi esse tempo todo roletando, se matando e era só deixando automático para tiro. É, eu tô achando que tá muito fácil. Tô ficando com medo! Tá, alguma coisa errada não tá certo aí. Agora vai vir só vassoura, vai vir só vassoura, só bruxaria. Mas... Vem, vem neném, vem que tem, vem que eu tô boneco também. É. Vem mais sua, vem pra cut. Vem, não é é Sterell, parada. Vou ter que jogar na minha conta principal da Ranked agora, não é possível. É, aqui já acabou a 50 caixas, 3 armas já. Não, tinha que vir duas copes pra ficar pancante. Nossa, é agora, hein? Vem! Menininho. É. Vem, vambora, vambora. Tô ficando com medo. A copa não vem. Meu, só tá vindo aqui do lado, né, pessoal? Só tá vindo aqui do lado Eita! Eita! Eita! Vamos! roletando mais rápido do planeta Já foram quanto? 70? Já foram... Quase 80 caixas, é isso? É eu tô ficando com medo É boneco DG É melhor trocar um pouquinho, né? Já, já foi... Já foi... 70 aqui na agulha, né? Mas é melhor trocar um pouquinho, né? Vambora Calma aí Vamos mudar um pouquinho a tática, do, a tática milenares aqui. Bora, vem. Vem que tem, vem que ainda falta duas. O que, que mudou? O segredo automático, que vem geral? Tô ficando com medo. Vem a é bom Só faltou a copa pra fechar o kit. Pô, caixinha assim é boa, porque ó tem uma faca, tem um... um uma, tem né? Tem uma tem uma arma branca, tem uma pistola e tem um rifle, né? Então, aí fica legal de se ter né? Quando vem completo, aí é punk. Tô ficando com medo! É mistério é segredo. caramba, agora pô! Eita, agora vem Que isso, atirou! Que isso, atirou! Ah, nossa, pensei que eu tinha ganhado. Punk. Punk. Já não posso mais. Saco da Olha, do lado. Vem que tem. Tem neném. Vem a Copa com o boneco meu, vem do lado do outro, mas não vem no meio, pai. Como assim? Explique mais, Olha, é agora, hein? Opponeco! Aí vem M4. Aí a M4 no finalzinho. Tá lá pro, pro, pro Agulhas, que aqui também não deu samba, não. que eu voltar pro Agulhas. Porque eu tô neném. Vem que tem. Vem neném. Vem que eu tô com medo também. Não é possível. Não é possível. Nossa, tô ficando com medo. Só falta 20, meu Aí, aí é, é sacanagem. Poxa, tava muito fácil. Pra ser verdade, né? Tava muito bom. Tava muito bom, pra ser verdade. Ah, porque você tá fazendo isso? Porque eu falei que ia roletar tudo no automático, parceiro. Eu falei que o no, no, no próximo, no próximo roletando ia roletar tudo no automático. Então, por isso que eu coloquei tudo no automático, urubu. Urubu, tu nem. Aí. Já não posso mais. Tô ficando com medo. vir ah, a cop na última, hein? Confio! Vem! Bem mais demais. Ah, muita gente pedindo salve aqui, Vitor. Eu yes, sou o ah, é nóis. Boa, homem. Pô, que duas vassouras. Salve, Flex. Salve, Rapão. Salve, Só Confio que vai vir a Cop M4. Vai vir porcaria nenhuma. Deixa eu desmontar esses Cadê? Ó? Vassoura. Vassoura de rodo. Vassoura. Cadê? Vassoura e vassoura. 3, -3. Vamos fazer um test drive aqui, Apidowski. Vou fazer um, um test drive. Arma branca. Cadê a Pô, faltou a copy, hein, rapaziada Faltou a copy Bruxa Bruxa Bruxa Pô, faltou a copzinha, hein Eu não tenho nenhuma pitola modo aquecimento iniciar a partida aqui, vamos ver Tá bom, tá bom. Vou reclamar não. Nas outras não ganhei pulufa no mim, pelo menos ganhei três. Já, já tá mudando. Já tá mudando a maré. Nossa, a vassoura. Ah, a vassoura veio tipo como se fosse.. Tipo que deu o, o machado do Thor. Ah, não faz barulho. Unbreakable. It on. Oi. A breakable. Ué, é. Até que é bonitinho. Uma vassoura. Vai ter que fazer os barulhos, né? Pois seria legal. Salve, Young é isso, Espero que vocês tenham gostado. Essas são as armas. Estamos mudando, tamo mudando. Fiquem todos com Deus. Abraço. Lembre-se porque ser gamer é uma guerra. Fui boneco.